A notícia é um texto assinado por Brian Cateman que fala sobre a necessidade que os veganos, todos eles, precisam parar de exagerar ou somente enxergar um lado da moeda dos benefícios de uma alimentação baseada somente em plantas. Redi... Na escalada, no montanhismo, tem muita gente que adere ao vegetarianismo, a pessoa para de comer carne, ela fica mais é, envolvida em algumas, em algumas é, práticas desse jeito. E, ultimamente, a gente tem os veganos, que reconhecidamente são bastante ativistas em converter as outras pessoas. Às vezes, de maneira até pouco diplomática, vamos colocar assim. Né? O que, qual que é a sua opinião a respeito dessas pessoas que são os veganos e desse ativismo que eles exercem quase que de maneira é, molesta messiânica né? quase messiânica, messiânica. É, eu estou para te falar que eu conheço vários veganos tem tem veganos entre, aqui no meio da escalada daqui, eu não lembro se atualmente no nosso grupo tem alguma, já teve é, é bastante gente vegana aqui. E a galera não era messiânica, não, porque na verdade, na verdade isso é uma opção sua, uma opção de, opção de dieta e tudo. Então, assim, não tem por que é, você tá fazendo, né, querer evangelizar ou evan e veganizar algumas pessoas. Né? É, uma alimentação saudável é sempre bem-vinda. Agora, quando você começa a chatear os outros, incomodar os outros, o que definitivamente não é o caso das pessoas que me cercam, né é, aí fica mais complicado. Sim. Caso alguém tenha curiosidade, está aí já martelando no um teclado, Ai, tá xingando o veganismo, tudo, não sei é o quê. Quem escreveu o texto foi o Brian Cateman, que ele é um evangelizador e dedicado, e tem uma ONG para reduzir o consumo de produto animal. E ele mesmo fala que os veganos precisam começar a enxergar um pouco mais as desvantagens da comida vegana. Ou seja, para você comer comida vegana, algumas áreas são desmatadas, algum plantio pode contaminar é, o solo. Não é somente você criar, criar gado. Né? E começar a, a enxergar algumas atitudes que estão sendo tomadas para diminuir o aquecimento solar de quem produz é, produtos baseados em animais. Ou seja, é uma reflexão necessária de quem é vegano e de quem é antipatizante de vegano pelos motivos diversos a ler o texto e refletir sobre o assunto. É, como como diria meu chefe, meu chefe, meu mestre de tai Chi Chuan, há muito tempo atrás, você deve sempre seguir o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, né? É, eu acho essa revisão muito saudável a gente procurar diminuir é, o uso de de produtos de origem animal, mas a gente ainda está muito longe de, de corrigir isso tudo, de de simplesmente deixar de fazer isso tudo, não sei nem se a gente conseguiria, porque é, não sei se eu é o caso de todos os veganos, mas eu conheço um deles, inclusive, foi minha filha, que passou pela, pela fase de ser vegetariana, e que terminou tendo deficiência de alguma, algumas substâncias no, no, no organismo, né? É, falta de, não lembro se era uma vitamina específica, se era uma proteína específica, então, assim, a gente precisa equilibrar as coisas sempre, né? É, eu, eu costumo dizer o seguinte, não necessariamente uma comida vegana, ela é saudável. As pessoas acham porque o fulano é vegano, ele é saudável. Não, não necessariamente. Porque cachaça é vegana, tá? É, <risos> é verdade. É, batata frita é vegana, tá? É, hambúrguer, você já tem hambúrguer vegano. tá? Mandioca frita é vegano. Caipirinha é vegano. Então tem muita, muita coisa aí que é necessário a gente colocar a mão na consciência e entender as características, parar de ser simplista. A gente chegou numa época que o pensamento simplista trouxe a gente agora, que a gente desde 2013, e, e, e, e desde as revoluções lá de 2013, a gente está só brigando e está cada vez mais simplista e não está parando, pensando e analisando o problema como um todo. Então, o veganismo faz parte desse negócio. E a gente teve aqui uma comentarista nova, Danusa Rosindo. Muito obrigado, Uso, pela sua mensagem. Falou que, às vezes, o problema pode ser a falta de vitamina B12. Na verdade, Danusa, é que muita gente adota o vegetarianismo, adota o veganismo, achando que é para você eliminar algum tipo de comida e não somente substituir as proteínas as quais você consome e aí acontece esse tipo de coisa né? não, e, isso... e tem, tem outra coisa problemática também que assim é você vai ser vegano ou vegetariano é, você tem que comer de tudo né de tudo assim de vegetal porque eu sei de gente que virou vegetariana e ah, mas salada, isso né? isso aqui eu não quero comer não quero comer verde não quero... aí fica complicado né um pouquinho agora eu tô para te falar que por exemplo quando eu tive na Chapada Diamantina a gente passou muito tempo comendo comida vegana. A gente ficou num, num, numa pousada que a galera era, uh, não sei se hinduísta, era, era de alguma seita lá da Índia, e era só comida... Além de ser comida vegana, tinha né, tem um caso que Luiz adora contar, que a... A, a, a moça que fazia a comida lá me perguntou se eu gostaria de sopa à noite, que tipo de sopa que eu queria. Aí eu falei, pô, eu gosto muito de creme de cebola, eu o que uma sopa de cebola, né? Ah, não, isso a gente não faz, porque a cebola fica debaixo da terra e aí atrai tudo que é ruim da terra. Aí eu falei, hum, aí, então sopa, aí complica. É, então sopa de cenoura não tem? Não tem sopa de batata? Não tem sopa não, de mandioca? Nada... Não tem sopa de mandioquinha? nada que, é, que vende debaixo da terra eles consomem, aí eu fiquei... Então, assim, é um caso desses de, de veganismo que não vai né, abarcar tudo, né, Toda, todo tipo é. de alimento, né, vegano.